Ah, ah. Quando eu fui ligar esse computador Sabe o que deu? Ativar o Windows Ah, mas só vem esse motor Só desativar o Windows Que é o negócio pra ativar o Windows pirata é. Então, bora lá Minecraft Play complicou Eita. O que aconteceu? Ué abriu o Minecraft Plus é a trollagem primeiro de abril será que a trollagem é é o Minecraft Plus é só isso lá launch aqui abre a pasta do Minecraft não tem nenhum Minecraft Plus abri e aqui procurar começa bem vamos você... lá agora Tá aqui nas versões eu um, um vídeo aqui do Minecraft Plus. É, é, é, que bom de, de, ah, de computador é bom. É, de computador não abre. Baixamos. Esse é o descanso de tela. Esse é o novo descanso de tela! Chamado Minecraft Plus! Ok, as lula. Pelo menos vai ter um descanso de tela. A partir de 1 de abril de 2020. É uma ironia, né? É uma ironia. Não vai ter nada! Eles criaram arquivo do Minecraft Plus só pra trollar. Só pra baixar e não encontrar nada algum não perdido pra nada. Nada. Nada. Foi uma ótima trollagem. Oxi. Tem a de... A de... A de 2020. só a do, dos portais. Ela, ela foi muito... Ela foi muito boa. Foi a melhor. mim, na minha opinião, porque eu só, só joguei ela. E essa? Só vi esses. Eu... É a minha favorita A favorita vai assinar né, de, a de 2020 porque, engano, porque esse realmente engana Realmente engana Engana bastante Esse também engana Engana bastante mas nem tanto Quando eu é mais mentira Menor do meu jane Para primeiro de abril Foi só isso, ver se tem mais coisa Olha aqui o um vídeo que eu tava assistindo. Tirar o som. Ó. Oh. aleatório. Se eu dar um... Vamos um ver. Agora? Hum. O que é isso? Ok. É as ondas sonoras. No Minecraft. Ixi! Ixi! Era a água aqui no... a Água girando. Era a água, na verdade. A água girando. Era o ar, na verdade. Parece água, não. Era o ar. porque se não tiver ar no lugar, tem void. Que isso aqui? Isso Botão. Ok. É um botão. Nossa, Foi <risos> uma melhor trollagem. Essa trollagem foi boa demais. Achei que era pra jogar, mas não. Não é jogar, não. É só assistir. É só assistir. Ah, podia botar uma de, des de descanso, né, mojang, Podia. <risos> então galera, esse é isso o vídeo até o próximo vídeo Fala Será isso Só isso Vou estimar Aqui ó Essa, essa aqui foi criada pra ó, proteção de tela. Ah, escuro de tela. Espera. Então, só deixou a ficar aqui. Será? <risos> Eita, é verdade. control Alt Delete, gerenciador de tarefas, bugou tudo. Ok, era uma versão jogava. Aqui o Minecraft Plus removi, Eu removi Eu do meu PC. Ok, falou agora de verdade.